Você sabe o que é o livro de Urântia? Esse é o livro de Urântia. Um livro muito importante para a humanidade. Porque ele conta a história sobre o nosso universo, sobre o seu planeta, que aqui se chama Terra, mas no universo se chama Urântia, e principalmente sobre ele, nosso pai Jesus Cristo, que para o universo se chama Micael de Nebadon. Desde criança, lhe ensinaram uma história diferente do que é a verdade. Mas, como eu já observo vocês há milhares de anos, posso afirmar que o livro de Urântia é o livro que conta a sua história como realmente aconteceu, com detalhes surpreendentes. Você conhecerá a história verdadeira sobre Adão e Eva. Quem era a mulher que Caim encontrou depois que matou seu irmão Abel. A história verdadeira da Arca de Noé. Que era apenas sua casa em formato de barco. Se realmente existe vida em outros planetas. Mas isso é óbvio né? Pois eu sou de outro planeta. Sobre Deus, os outros universos e muito mais. Eu sou o Malvorean e ajudarei a conhecer as histórias desse incrível livro. Mas para acompanhar as histórias, clique aqui e se inscreva no canal, ok? Te vejo no próximo vídeo.